Esse grande amigo, Messias Criador de Curió É o meu amigo do peito Colega de muitos anos Quero saber como é que você está, meu amigo Tamo aí, ó a cervejinha, curtindo aqui os amigos aqui. É, é muitos camaradas né, desse meio aí, né? É só alegria, só alegria. Já tomou uns golinhos hoje? Eu tô tomando, comendo, agora eu vou ali pegar um, um frutos do mar. Messias, fala pra mim como é que tá hoje o teu plantel, como é que tá hoje a tua criação. Tá bem, tá bem, graças a Deus tá bem. Não tô criando tanto como antes, né? Mas estou criando um pouquinho lá, curtindo com os colegas, fazendo a brincadeira de sempre, né? E a genética do que você tem lá hoje, fala um pouquinho da genética dos pássaros que você tem recentemente adquirido, ou que você já tem há algum tempo no teu plantel Pô, e agora eu parti pra raça agora que eu tô partindo para raça dragão né, tô investindo mais nos dragão e soberano né, tanto é que o Choite hoje me presenteou com um filho do Fala Mole que ele trouxe direto pra mim então, estou feliz da vida, ganhei um presentão aí, e está combinado aí ou eu, a hora que eu for, ele tá lá guardado já. Mas esse aí você vai botar para galá ou você vai... É, é para criação, para é criar, para criação. Filho do Fala Mole. Filho do Fala Mole. Fala Mole com a Cristal. Coisa muito boa do showte né? Isso, isso, do Xoite. E qual que é o futuro do teu plantel? Qual que é o futuro do teu criatório? O que é que você tem planejado aí para mais para frente aí? Oh, a criação em geral deu uma né, devido a essas pandemia aí deu uma baixa geral, né? Todo mundo desanimou. Agora que está tendo sim um reencontro, né? E eu vou falar a verdade pra você Eu tô curtindo meus passarinhos lá Buscando alguns resultados Melhor, né? A gente fala que vai Parar, eu mesmo falei que ia parar né? Mas a gente acaba criando É uma coisa que tá dentro da gente o coração, né? Não, não para, né? É difícil parar, falar é difícil parar É só, eu acho Mesmo que é só quando morrer <risos> Messias, muito obrigado Aqui por essa entrevista aqui Meu parceiro, gente boa Você sabe que eu te amo de paixão, independente de Qualquer coisa a gente tá junto. Beleza, beleza. Um abraço para todos. Valeu, messias.